Aí galera, chão pronto, né? A gente foi subindo, ó, alinhamento das paredes Box também, alinhamento das paredes subiu ó. Show de bola, olha como ficou a parede mais escura Contraste, show de bola Também pegando alinhamento, ó, pegando alinhamento ali Aqui é que é escuro, não vai dar pra ver, mas tá vendo? Pegando alinhamento também, ó. Show de bola Essa parede aqui a gente já fez todinho, pessoal Com as mesmas técnicas que a gente usou no outro banheiro E que vocês viram a gente assentando aqui nas paredes claras, tá? É o mesmo, mesmo processo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. ó com respeito do, do alinhamento, você fazendo o chão, pessoal, fazendo o chão, não tem erro. Se você fizer o chão primeiro, não tem erro. Fez o chão primeiro, o alinhamento fica muito mais fácil de pegar. Ó. Aí é só você caprichar o de bola.